A Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos oferece uma sólida formação na área dos Recursos Humanos ao nível da, do planeamento, da formação, da gestão e da avaliação dos Recursos Humanos nas organizações. Pretende-se assim que os futuros licenciados em Gestão de Recursos Humanos estejam preparados para exercer profissionalmente a função de Gestor de Recursos Humanos, capazes de enfrentar os desafios nas organizações e de contribuir positivamente para a persecução dos Objetivos Organizacionais. Tendo em vista uma maior operacionalização dos eh, conceitos adquiridos ao longo da licenciatura, mas também o desenvolvimento e a valorização de capacidades de trabalho em equipa, de espírito crítico, de sentido de responsabilidade e de autonomia, que são essenciais ao, ao, ao futuro gestor de recursos humanos, a metodologia de ensino caracteriza-se por uma forte componente teórico-prática. No último semestre está incluído um estágio curricular. Esta é uma oportunidade para os alunos aplicarem e também eh, adquirirem novas competências no contexto organizacional, no contexto real do mercado de trabalho eh, e, por isso, essencial na sua formação. De destacar ainda que eh, o estudante tem a possibilidade de definir um percurso formativo alternativo eh, relacionado com o desenvolvimento de competências transversais, estando para o efeito disponíveis eh, unidades curriculares opcionais.